Um remédio que o mestre deixou para nós, se curar, ter a nossa saúde. O ayahuasca, ele, ele mexe com, com os medos da gente, psicologicamente. E também que eu descobri que o daime era um ser divino transformado em líquido. Né? É a verdade de cada um. Se você quiser se conhecer, tome daime e você vai se conhecer. Ser daimista né? há, 20 anos, há 20 anos, eu acho que ser daimista é bem diferente de tomar daime. A gente vai lá às vezes tomar daime uma vez e tal, e ser daimista é seguir realmente a doutrina. A doutrina do santo daime, ela, ela é mestre Raimundo Irineu Serra, que quando usou a Ayahuasca no Acre, em 1900, na, na, na volta de, de 60, ele, ele recebeu essa, a, a doutrina de Nossa Senhora da Conceição da Sagrada Família, cristã. E como a minha, a minha, é, meu, minha educação de família veio numa, numa, numa uma família cristã, espiritualista, mas cristã, eu, eu achei mais fácil e busquei e trouxe o Santo Daime para Divinópolis, como já tinha trazido, eu, eu também fui um dos fundadores do, do, da, do, da União do Vegetal aqui em Divinópolis, que tem até hoje várias casas, e que eu e mais dez pessoas, não foi só eu, eu fui um das, das, das pessoas, trouxemos um mestre, fiquei dois anos aqui até quando eu resolvi me afastar. Então essa é a minha trajetória dentro da, de Ayahuasca e, e da casa do Santo Daime. Eu tomo Daime desde o ventre da minha mãe e até hoje o que me segura é essa bebida. Para onde eu vou, estou me encontrando com ela, é fazendo bem, procurando agradar as pessoas. Eu viajo todo final de semana para tocar, eu não cobro um centavo de ninguém. Eu vou tocar em Nara, eu saio daqui para tocar por aí, São Paulo todo lugar Rio de Janeiro eu já fui até na Venezuela e mas assim só para conhecer para ver como é que aquele povo trabalha lá eu não vou lá eu já tenho o meu segmento como médico desde que a gente chega em qualquer lugar tem alguém doente e alguém pedindo ajuda então eu sou uma pessoa de fácil relacionamento então na igreja passei a ser médico do coletivo todo desde as pessoas de Belo horizonte, até o pessoal que vinha lá do Acre em busca de, de, de, de atenção da saúde, né? eu recebia na minha casa. Eu sou psicanalista também, né? É uma outra profissão que eu tenho. E eu estava atendendo nessa época, é, eu tinha um paciente que ele é psicótico. É, e, e ele tomava o daime. E, e ele sempre chegava durante a, as sessões, né? É, e eu via a forma que ele falava, destoava do que é, do que é um psicótico, né? E ele sempre falava no daime. Aí eu falava assim, mas de onde que você tirou isso? Ele falava assim, isso eu aprendi lá no daime. No começo, minha mãe não gostava muito, né? Porque era todo final de semana agarrada aqui na igreja. Então, assim, ela sentia um pouco minha falta. Mas ela foi, foi vendo algumas mudanças, foi vendo assim que a gente vem aqui para melhorar e tal e meio de semana eu já estava lá com ela aí ela foi indo, ela foi, foi gostando, sabe, de eu estar vindo tem vezes que ela até, vamos supor, quando eu não vou ela até pergunta mas por que você não está na igreja, te faz tão bem, né? Meu filho que era usuário de drogas já tinha feito vários tratamentos em várias clínicas de Belo Horizonte depois nós, é, uma ou outra aqui perto, que eu não me lembro o nome da cidade depois foi arrumou uma nação em Camboriú. Ele foi, fez um tratamento, veio, teve uma recaída, e nesse intervalo um amigo trouxe, e trouxe ele ficou conhecendo o Daime. E quando ele começou a frequentar aqui, que ele conheceu, viu, é, teve a noção da espiritualidade, o que faltava, nele, e ele conseguiu se recuperar por isso. Minha filha Mariana começou a... Conheceu a doutrina do Santo Baime, né, ouvi falar, veio, conheceu a casa, a flor divina hoje. E assim, eu fui observando o caminhar dela dentro da, dos trabalhos, né, e foi, ela foi me, me falando o que seria, e despertou em mim também o desejo de conhecer. E aí eu, nós começamos a conversar, porque eu já peguei fim de ano, que eu já peguei a época do festival, que era todo, todo fim de semana tinha um trabalho grande, tinha ali um intervalo de uma hora, uma hora e meia, e a gente sempre ficava conversando durante essa uma hora aí do, no, no intervalo. E, e aí, dois meses depois, no trabalho de Nossa Senhora, uma proteção enorme, a gente começou a namorar. criança, acho que quase todo mundo tem esse, essa crise existencial, de onde eu vim, o que, que eu estou fazendo e para onde eu vou. Uma das primeiras coisas para você começar a entender a Ayahuasca, você tem que insistir na, no, no seu, no, no, no, na, na continuidade de beber o daime. uns vem aqui, toma o daime, já resolve o seu problema da sua vida. Outros tomam daim a vida inteira e não consegue enxergar nada. Outros da segunda vez, outros da terceira, outros tem que tomar dez vezes, vinte vezes, cinquenta vezes. O meu foi da sétima. Da sétima eu consegui começar a entender, começar a enxergar os meus problemas. Eu enxerguei muita coisa. A minha experiência com o chá e, e o conhecimento que eu tive e a abertura espiritual que ele dá a você, pelo autoconhecimento também, é, é, foi me levando a, um, a uma, uma, um, uma situação que eu vi que esse chá ele, ele tinha a ver com a espiritualidade realmente e que abriu, teve uma abertura para mim, tanto do, do positivo como do negativo, onde eu fui vendo do negativo os meus demônios e... e, e Nesses dois anos eu tive uma experiência de, de ter que controlar os meus demônios, comecei a resolver os meus problemas. Eu, a primeira vez que eu, que eu cheguei aqui, eu senti essa força. E, e o que a gente ouve falar, né? Ah, eu só vi luz, eu só vi primores, eu só vi beleza. Muitas vezes eu ouvi isso aqui. Eu, a primeira vez, eu vi todos os meus demônios. Eu vi orgulho. Eu vi prepotência, eu vi arrogância, eu vi medo. Eu também, já tendo feito é, uma formação em psicanálise, não tinha jeito de dissociar os aspectos hum, religiosos e os aspectos de, que a gente chama de expansão dessa consciência que a bebida trazia com a medicina. É, nunca fiz um estudo específico como médico Sobre a bebida, a experiência terapêutica mesmo com, com o Santo Daime, através da igreja a gente vê chegar muita gente com diversas doenças físicas e psicológicas, né? especialmente as drogas de sonhos, as compulsões. Né? E no, no nosso dia a dia a gente se depara com inúmeras circunstâncias, situações inesperadas, né? E, e ali, às vezes, o orgulho fala mais alto. Às vezes, o medo fala mais alto. Às vezes, a prepotência fala mais alto. E é nesse momento que você tem que estar tá atento. Não, peraí, não é assim. Me traz coisa boa, conhecimento e saúde, né? Eu, até agora, não sinto nada. Só sinto mesmo vontade de viver cada vez mais e essa medida é muito boa, traz isso pra gente. Tive a oportunidade de receber na minha casa pacientes que vinham da Espanha, igual eu te falei, dois psiquiatras espanhóis que me mandavam pacientes que eles selecionavam, é, viciados normalmente em heroína e cocaína. Aqui no Brasil, muito de alcoolismo e crack. Então ficavam hospedados no meu sítio e eu acompanhava como médico e usando a bebida, o chá, né, o chá de ayahuasca com essa vertente do Santo Daime. Eu estava querendo ir para o caminho contrário antes de chegar aqui, e... Então, eu tentei persistir naqueles pensamentos que eu tinha antes, mas aí o Daime me... Me põe aquele pensamento na minha frente, falava, bom, se você quer melhorar, tá aqui, você tem que resolver isso aqui primeiro. Isso aqui primeiro é o seu obstáculo. Depois que você resolver isso aqui, eu deixo você dar um passo para frente. Como se fosse descobrir o seu eu superior. Quando a gente nasce, é como se a gente nascesse puro. E a vida vai moldando as cascas. E o Daime vem para tirar isso. E te mostrar aquele ser puro que nasceu. Se você quiser, o Daime está ali para te mostrar e te ajudar a voltar a ser aquilo. Agora, isso é se você quiser. <música> A gente frequentar, por exemplo, eu achava que era fanatismo. Quando o Felipe Feiti, por exemplo, ficava a semana inteira, era o meu marido ficar, nossa, mas não é possível, a gente acha que é fanatismo. Vim, que eu comecei a frequentar, que aí você vai entender o porquê. Né? Porque na realidade, o que é essa busca da pessoa por, por, pela, pela droga, pela diversão, pela compulsão, compulsão? É a busca dele por Deus, pelo, pela volta né, dele, porque a gente é uma parte. Nós somos uma parte do todo. E essa busca frenética, na realidade, é a busca para a nossa conexão, outra vez, com o com, com todo, com Deus, né? E você busca em várias religiões e tal, aí você chega numa é, fulano manda você fazer desse jeito, chega no outro manda você fazer daquele jeito, e muitas vezes aquela própria pessoa não faz. Então, o que mais me apaixonou no é que é você com você. Quando você começa a colocar a sua vida que você não é o centro do universo, que você é igual a todos, que você sente a mesma dor que o outro sente e que você pode ajudar qualquer pessoa sem tirar a sua camisa, sem pegar seu dinheiro e dar todo o seu dinheiro, mas também com uma palavra, uma atitude, você começa a mudar. Todo o seu modo de pensar e, e, e, e mudar a sua caminhada na, na, na vida. Nós temos que, que, que ser é humilde, é respeitar os outros que tem para falar, as pessoas que têm para dizer. Eu realmente vi que eu me achava um Deus, né? que eu não era nada daquilo, né? que eu não era nem um grãozinho de areia né? no meio do deserto. Quem já é sá sábio é sábio, então, Deus vai procurar quem está procurando saber quem é Ele. <risos> né? Então, eu estudei, eu estudei, Então no, meu, no, meu, no, no hino do meu tio, Raimundo Gomes, tem um hino que fala, quem for categoria, deixe os seus artes para lá. E aí vem muito o, o respeito, o lidar com o coletivo. A mente saudável é você é, estar bem com o todo, né? com o coletivo, com você mesmo também, é claro. Então, é, aprender a respeitar o outro e também a se respeitar. Então, você vai primeiro vencer você, para depois você chegar num ponto de acreditar em Deus e para depois também você chegar no, no, na, na fé. E o que é a fé? A fé é quando uma pessoa que busca Deus e começa a sentir que Ele existe, ele se entrega a Deus, o que Ele deixou. O que ele manda, que é o amor, que é a, a justiça, né? E dentro do amor e da justiça, você está os dez mandamentos dele. Amar o próximo como a ti mesmo, não é amar o próximo mais do que a si mesmo. Né? E, e, e amar o próximo, sim, é como a ti mesmo. né Então tudo se resume em amor. Cada um, às vezes, encontra isso de um, de um outro caminho, não quer dizer que é só aqui. No daime. Um encontra na, na, na religião católica, o outro encontra na batista, o outro encontra no espiritismo, ele encontrou no daime. Por que a doutrina? Porque a doutrina, ela te direciona a, a, a, a um propósito. E o propósito que eu, que eu via, como do, do, do, do mestre Gabriel, ele leva a, a, a uma espiritualidade elevada, Positiva. Aí fui aprendendo a lidar com os meus defeitos, com os meus problemas. E assim eu fui aprendendo muito com as pessoas aqui do, da, da igreja. É, tendo a humildade, né? aprendendo a ter humildade com as pessoas aqui. Não tem é, superioridade, não tem hierarquia, não tem é, pregação. Os ensinamentos são só usinários que a gente recebe que qualquer irmão pode receber, independente de tempo de doutrina, são recebidos diretamente do astral, dos seres superiores. Que na realidade o daimo, o que é, é a doutrina de Jesus Cristo a mesma coisa, só que ao invés de ser, como na religião católica, a prática, os sermões, aquilo, é musical. Eu mesmo já recebi, graças a Deus, o cantar um chama é, sementes de luz. <coughs> Eu amo, eu amo ao meu irmão Vou guardar, vou guardar no meu coração Eu amo, eu amo ao meu irmão Vou guardar, vou guardar no meu coração Sementes de luz e alegria da sempre, Virgem Maria, sementes de luz e alegria. Da sempre, Virgem Maria. O Santo Daime, ele ele é musicalizado, vamos dizer assim, né? A doutrina está no, na, na, no recebimento da, da, da, da letra pelo pelo pelas pessoas, principalmente o o, o hino chefe do, do Santo Daime, é o que o mestre Linneu recebeu, que são 136 hinos dos intervalos, que é uma diversão, tem, tem hinos para cura, tem hinos para, para funerais, né? O mais importante de todos os hinos é o do mestre Raimundo Linneu Serra, porque ele contém realmente a doutrina do Santo Daime. <música> que eu conheci foi, foi ele, o Mestre Irineu, quando era em vida, que Mestre Irineu, agora espiritualmente ele é Jura Midan, então se chamar Jura Midan espiritualmente, ele vem nos ajudar, mas se chamar Mestre Irineu, ele não vem não, porque ele já está enterrado lá no chão. Perguntaram para ele, quando ele saísse, como era que ia ficar, né, essa doutrina, como era que nós ia ficar? Ele falou, vai ficar um pouquinho para aqui, outros para lá, mas se reunir, vocês se reúnem e me chamem, pensamento que eu venho para ajudar vocês. Assim ele falou. Né? Do, do mestre Irineu, né, e daí em diante foi, né, com dois anos de, que eu estava frequentando a casa, aí eu me fardei, né, então, a cerimônia do fardamento. A farda representa a igualdade, né, porque todo mundo igual, e o compromisso com a casa, porque... Quando a gente frequenta, a gente vem sem ser fardado, a gente não tem um compromisso. Eu fardei agora, tem pouco tempo, então assim, a gente veste a e já vem o um compromisso. A gente tem que ter o um compromisso com a casa, com a doutrina, com o nosso mestre, com Deus, e ser firme. Eu vim no... meu primeiro trabalho foi no dia 15 de janeiro de 2016, e desde então eu vim buscando trabalhando e querendo muito e pedindo para o mestre para minha fada chegar para mim me, me firmar com Deus no meu compromisso e foi até o dia que chegou minha fada eu fiquei muito feliz e me surpreendeu muito meu fardamento porque eu não imaginava que seria tão bonito igual foi fiquei muito satisfeito e o meu pensamento sobre a fada é que agora eu quero estar aqui sempre, independente do que eu esteja passando, do que esteja acontecendo. Quero estar aqui trabalhando, ajudando o mestre, ajudando, me ajudando, entendeu? <música> Temos dois trabalhos básicos, que é a concentração, que é um trabalho dia 15 dia 30, independente do dia da semana, e que, e que se bebe, faz o trabalho todo em duas horas e meia, três horas no máximo. Né? E temos os trabalhos de junho e, de, e dezembro, que são, nós chamamos de festival, que é um trabalho que se canta um inário inteiro. Geralmente eles é, precisa de uma fiscalização porque geralmente a gente recebe pessoas novatas né gente que vem conhecer que vem tomar o Daim pela primeira vez e a gente acompanha o processo dela dentro né da vivência dela com o Daim e geralmente para às vezes Amparar, esclarecer alguma coisa, né? É, prestando uma ajuda se caso necessário. Feitio: tem três pessoas que sabem fazer o daime no ponto certo dele, que o mestre Linneu deixou, que é uma forma de fazer que a gente chama primeiro grau. Então, essa, se você mudar essa forma de fazer primeiro grau, ou concentrar mais o, o, o chá para ele ficar forte, ou é, deixar ele mais é, denso, ele enfraquecer ele, a, a força que a gente chama, né, que é o efeito, ele, ele também sai do ponto. Tudo tem seu, suas regras e seu valor nas regras, justamente por causa disso. Tem a pesagem das folhas, a pesagem do jagube, a quantidade de água que a gente coloca, para ter um resultado final de toda essa harmonia que se faz no Santo Dharma. Esse ponto primeiro grau é o ponto que nos liga à Sagrada Família e a forma que nos liga a Deus. <música> planta, a psicótria virgens a, a, a rainha chacrona, ela tem uma substância chamada dimetiltriptamina. Essa substância, da forma natural, né, contida nas folhas, se você fizer um chá só da folha e tomar, você não vai ter efeito psicoativo, ela não vai se agregar, a dimetiltriptamina não vai se agregar nos, nos neuroreceptores do cérebro para fazer o efeito de... Revelação do inconsciente, que é o efeito que a bebida faz. A cocção do cipó, que é o, o, de onde sai o inibidor da monominoxidase, que é um antidepressivo, que a gente usa, os imaus, os inibidores da monominoxidase, a gente usa para tratar a depressão. Na captação de serotonina, de adrenalina, de dopamina no cérebro, né? nos mediadores químicos, junto com a folha da chatrona, possibilita que a triptamina. Acople nessas sinapses e estabeleça é, vias entre os neurônios que normalmente você não acessa no cotidiano. Você não, não tem acesso a isso. A não ser sonhos e, e situações assim, muito especiais. É. Durante a preparação do daime, é, tem um restrito silêncio dentro da casinha de feitio e do lado de fora também sempre os pensamentos, pensando em Deus, na Virgem Mãe, no Pai Eterno, na Rainha da Floresta e a maioria da nossa parte de serviço a gente está fazendo ela cantando em louvor a Deus. A gente começa o feitio com a catação das folhas. É, normalmente os homens tiram é, os galhos das, do pé E levam para o salão para a gente poder catar lá Ou então, quando é de dia, a gente cata no pé da rainha mesmo Aí a gente vai fazendo a catação, cantando os hinos Sempre bem concentrada, com o mínimo de conversa possível Tentando manter a mente em Deus O valor que o mestre tem Ninguém pode querer Pois ele é o grande mestre que tem... A função dos homens é muito importante, porque é maior esforço físico que é a preparação do Daime. Porque os homens vêm, primeiramente, colher o cipó, que é uma atividade já, assim muito esforçante, porque tem que subir na árvore, cortar ele todinho na árvore, é, cortar ele em pedaços de 15 a 20 centímetros, para estar tá realizando a bateção. Então as mulheres sempre sem farda, né? Sem farda pra, porque é suja, o jogo voa, é uma coisa. Então a gente sempre na boca da fornalha, cantando inário, a gente fica de fora, a gente pode bater o maracá, a gente vai cantando, puxando inário e ajudando os homens, porque muitas vezes eles estão ali batendo, não dá conta de cantar e bater ao mesmo tempo. Então a gente está ali para dar essa força, né? para o canto não parar, porque é importante o canto estar tá acontecendo enquanto a bateção está rolando. Aqui tem que trazer o cipó, a gente corta ele na mata, traz o cipó para a casinha de feitiço, pica ele, separa ele, lava ele, então tem que tirar todas as impurezas do cipó, lavando um por um, passando a escova nele, ou até raspando com a faca, algum lodo, alguma coisa porque isso pode alterar o resultado final do santo daime. A nossa casinha de bateção aqui são 10 homens para bater mais ou menos 35 a 40 kg de cipó para cada panela. A gente está no preparo aqui de 10 panelas que depois vai dar um resultado final de mais ou menos 72 litros de daime de primeiro grau. Essa bebida que a gente está preparando agora Vai ser a bebida para a gente estar tomando o ano todo. E é muito importante que seja uma bebida que dê um resultado final para essas pessoas, de harmonização, de cura e muitas vezes até um autoconhecimento mais elevado, dependendo do estudo de cada pessoa. Um grande agradecimento, assim, enquanto. Vem um daime puro de harmonia, de paz, de sabedoria, que você pode tomar ele e sentir todas as qualidades que Deus deixou na terra.